O curso de Educação Básica é uma fonte segura de conhecimentos, não tem preço, mas a sua falta tem, tem elevados custos. É um curso que permite uma formação técnica, científica e artística. É, Fez-me crescer muito em valores deontológicos, que são indispensáveis a qualquer profissão. É um curso que oferece um contacto com crianças, com jovens, com adultos, eh, proporciona-te uma visão crítica do mundo, abre-te portas eh, e o facto de eh, ser um curso no meio interior, pequeno, como a guarda, eh, permite-te uma aproximação entre os professores, entre os técnicos e auxiliares da ação educativa, ou seja, eh, é um curso que te oferece um leque enormíssimo de oportunidades e de saídas profissionais. Por isso, oferece a ti mesmo esta oportunidade e vem estudar connosco para o IPG, para a guarda.